Olá, tudo bem? Bom dia para vocês. Bom, antes de ir para aulinha, já deixa meu joinha, e... e bom, hoje eu vou dar uma dica de tricô. É uma dica básica e é muito legal aprender essa dica para quem está iniciando. Né, no tricô, quem já é tricoteira de plantão, já com certeza já sabe, né? E por exemplo, eu que não faço muito tricô, eu aprendi faz pouco tempo, não faz muito tempo, não, né? Tá, e então quer dizer, antes a gente fazia o que? Quando a gente errava, a gente tirava aqui a agulha, desmanchava, né, a, aqui puxando a linha pegava novamente a agulha e pegava pontinho por pontinho colocar na agulha tudo de novo não é verdade então e hoje em dia tem uma praticidade né a gente aprende cada coisa e olha só aqui eu fiz um erro tá de propósito para vocês verem então aqui está errado né então eu teria que desmanchar então eu não preciso puxar aqui a agulha e tirar os pontos daqui tá eu vou fazer assim mesmo. Bom, eu vou pegar a agulha de tricô e vou fazer aqui, né? A dica só que para vocês conseguirem visualizar certinho, eu vou fazer com agulha de costura, tá? E com uma linha amarela, uma linha bem chamativa, tá? Para vocês conseguirem ver certinho. Então, por exemplo, eu errei aqui então eu vou pegar aqui ó na carreira de baixo tá e vou ver aonde ele começa ok então aqui eu vou até aqui ó ok então aqui é o primeiro ponto no primeiro ponto tem aqui a primeira cordinha e tem a segunda tá então eu vou pegar aqui na segunda com agulha de tricô ok Vamos ver se vocês estão enxergando direitinho, ó. Tem a primeira cordinha e a segunda. Eu pego aqui na segunda. Com a agulha de tricô, tá bom? Então eu vou pular um, tá? Vou vir aqui no seguinte. Vou pular um, vou vir aqui no seguinte. Vou pular um, vou vir aqui no seguinte. E vou fazendo isso, ó. Tá? pulo um, pego no seguinte pulo um pego no seguinte tá e olha só vai ficando assim ok aqui ó vou puxar aqui pra vocês verem certinho tá então aqui continuando pulo um pego no seguinte pulo um pego no seguinte tá e vou fazer isso até o final com Agulha de tricô, então vou fazer isso, né? Vou tipo meio que costurando até chegar no final, tá bom? Olha só, vai ficar assim, tá bom? Então agora é só puxar aqui essa agulha e tirar todos os pontos, ok? E aqui você puxa a linha, vai desmanchando. Vai desmanchando, desmanchando até terminar, tá? Ó, tá vendo? É só fazer isso, ó, e pronto. Aqui, ó, sem dor de cabeça. Você não vai precisar, né? É pegar e tirar aqui, desmanchar e colocar tudo de novo aqui um por um é como a gente fazia né então essas dicas aí é, não tinha né não tinha então a gente tinha que sofrer né tirar da agulha e pai pega na agulha de novo e essas coisas né <risos> bem complicado né então é isso gente se vocês gostaram deixa o meu joinha e até a próxima. Obrigada. Fica com Deus. Tchau.